Eu tô no passado, gente. Uou. Você quer ver Clicker Heroes novo? Não. Zero vontade, gente. Zero vontade. Grosso, né? É. É. Sim. Ele vai pegar sozinho. Ah, jogou no lixo, mano. Sozinho. Ué, né? Depois de dois segundos? Caralho, que dois...